pessoal do f1 horizon hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de fórmula 1 aqui no canal e hoje como você está vendo aí nesta novamente linda também como eu falei no vídeo passado é estamos aqui para é, fazer aquela playlist né que é repetindo corridas né? E hoje aí, vamos, vamos repetir aquela histórica corrida de Gasly vencendo o GP da Itália de 2020 E claro, a gente vai fazer esse vídeo no Fórmula 1 2020 Então, bora lá pro jogo Mas antes, vou avisar que como sempre é que tem vídeos aqui Quase todos os dias, menos sábado e domingo, meio-dia e 15, beleza? Não perca esses vídeos, tem vídeos de Fórmula 1 aqui no canal Então se já gostou da ideia, deixa o seu like para fortalecer aqui e pra mim, eu consegui simular, vamos dizer assim, a relargada, né? Depois da bandeira vermelha lá, da última bandeira vermelha, se eu não me engano. É, eu coloquei numa dificuldade bem fácil ali pra gente conseguir qualificar entre os três melhores, né? Em terceiro, mais especificamente, porque na hora da relargada, ele fez... Ele tava largando em terceiro lugar, mas bora lá. Bom, aí não vou passar tudo o quali, claro, né? Mas eu diminui um pouco dos, das misturas aí, porque não precisava tanto, eu precisava largar só em terceiro lugar. E tipo, mesmo se eu colocasse no, no, na, na dificuldade normal que eu jogo, que é o 90, né, tipo, esse não é o objetivo. O, o Brasil não largou em, em terceiro lugar. Eu também não vou fazer uma corrida de 100% e, tipo, colocar uma bandeira vermelha, porque esse jogo não tem bandeira vermelha, primeiro de tudo. E se ficar muito menos, <risos> quase nunca aparece. Mas beleza, aí eu tava tentando colocar entre os... os três, melhor né, eu já falei. E aí eu fiquei meio com medo que os caras estavam se afastando, eu consegui chegar, não sei porquê. Daí eu comecei a aumentar um pouco do ritmo ali. E no final, eu vou colocar no final agora. Aí como vocês estão vendo ali, ó, ele já tava em terceiro, então eu só manti ali. Né? Olha lá, chega em terceiro, Beleza. O Hamilton vai estar lá na frente, claro. E... mas vocês vão ver a largada da Racing Point, assim, uns carros, mano, que surpreendeu até, mano. Nossa, mas agora é a mãe... É... Como é que é? é? O filho chora e a mãe não vê. E agora eu vou colocar na dificuldade normal, cara. E vou fazer uma hiper largada, vamos tentar segurar tudo, tudo nessas 5 voltas. Vamos tentar segurar, cara. Eu não garanto nada, porque lá na largada era uma McLaren, era diferente. Agora tem uma Red Bull e uma Mercedes atacando nós e fica difícil. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Gasly, Bottas, Lance Stroll e Pérez, Albon, Ricardo, Leclerc e Esteban Ocon, Vettel. Norris, Carlos Sainz e Russell Magnussen Roman Grosje e Nicolas Latif, Giovinazzi e Kimi Raikkonen fecha o grid. Então, bora lá. A gente tem que fazer uma largada excepcional, né, mano? A gente não pode falhar nessa largada. Né? A gente já tem que chegar em primeiro, né? Aí ó, tem uma brecha aí. Os boche não é lá aquelas coisas para largar, né? <risos> ele leva 90 vamos tentar já pegar a posição e nessas curvas aí veja só beleza já pegamos a primeira posição vamos ver se a gente vai manter até o final e se não manter a gente já vamos fazer um vídeo amanhã né depois esse vídeo fazer mais um vídeo amanhã mesma mesmo, mesmo jeito aqui que a gente fizer, né? qualificação 40 por 40% e corrida 90 né o level normal que eu uso e vamos ver mano já estamos um segundo ali eu errei tipo errado é. de uma e outra errada aí liguei tudo explodir no motor quase esse é melhor se fosse a McLaren como eu já disse mas como é, tem que ser realista os desempenho dos carros né? daí não dá mas olha só o Stroll ali em, em quinto, cara, em quinto é tá mais ou menos realista, sabe, se ele tivesse no pódio daí, quem sabe, né, em terceiro lugar aí pro, pro Stroll, mas beleza, em botas em quarto, né, broxante, como sempre, o Verstappen pegou a posição do Hamilton, lá no, depois da, da segunda curva, eu acho, e fiz a volta mais rápido, já estamos com metade do, do Airs, Vamos ver é, na próxima volta aí. Nosso freio esquentou mais que não sei o que, cara. Ah beleza, eu fiz o trajetório mais rápido do mundo. Eu fingi que eu tava no, na, no quali, mano. Vamos lá então para uma volta mais emocionante, vamos dizer assim. Ele já tá muito emocionante porque eu, ele tá um décimo né, atrás de mim, então. Mas vamos ver. Abrindo a próxima volta, olha só, eu fiz a volta mais rápido, mas também o Verstappen roubou minha volta porque ele estava no vácuo. safarinho mas e uma coisa que eu queria falar também aproveitando nesse esse momento frenético, aí, queria falar sobre os horários do vídeo, né? Porque agora começou uh, as aulas, né, da, da minha escola. Claro, vai voltar as aulas do, do da Fórmula 1. Não faz sentido isso, porque nem, nem existe isso existe. Então por isso que vai voltar as aulas. Da escola, claro. Então já voltou. Na verdade, então eu vou. Não sei se eu vou diminuir a frequência de vídeo. Provavelmente eu tô planejando aqui. É né? tipo, vai dia assim, dia não, dia assim, dia não, sabe? Eu, eu eita, nós o está <risos> agora que eu, melhor tá como o Jeff disse, tá tudo lindo. o Pérez está em quarto. Né? Mas voltando ao assunto, eu tava planejando assim, tipo, tem vídeo no domingo, né? então um vídeo domingão assim e hoje domingo daí de segunda não vai ter terça tem quarta não tem mais quinta tem daí sexta não tem e sábado tem é. não sei né daí, daí sábado e domingo é os últimos dias que eu tô livre eu não sei cara não sei bom seria melhor começar segunda né Ah depois eu vejo depois eu falo pra vocês mas beleza, ó, o Bottas aí já tá aí atacando que nem louco aí Bottas passou que tava com o DRS, claro Eu tirei ali do, do ultrapassagem porque tá esgotando a bateria, usei pra caramba Falei bem antes, sem querer Bora lá então, tá meio complicado já né o cara Um pouquinho, na Mercedes contra o fatal, daí fica complicado mesmo Olha só, rapaz do céu Beleza, consegui, eu consegui frear um pouco mais tarde E... E consegui ficar na frente ele ainda Nessas curvas é bom, é bom manter a posição Tentei rasgar o carro, mano Porque o pneu já tava meio blá né? mesmo, mesmo tendo pneu, né Uma boa quantidade de pneu Tava meio ruim, um pouquinho ruim pra fazer as curvas E olha só, esta bendita curva Bottas foi dar uma de louco eu dei espaço para ele cara mas tipo daquele jeito sabe dá para cortar caminho né mano se cortar caminho ali não não dá não dá aviso assim mas bota é bota né mano o cara quer obedecer o traçado beleza eu tenho flashbacks não ia ficar muito sem graça dele né beleza vamos ver se a gente consegue manter essa posição que tá difícil tá dificílimo mano tá menos que um décimo cara passou eu passou eu tentei pegar o vácuo Fui pegando o vácuo ultrapassagem nem tinha nem tinha mais bateria né? carma acabou a bateria eu, bati nele sem querer e... mas beleza tentei ultrapassar nessa curva e falando um pouquinho antes e eu não sabia que ele ia deixar aberto ali, ó. Meio aberto, né? Se eu tivesse acelerado ali, estivesse lado a lado eu conseguia manter a posição provavelmente. Agora é impossível, né, mano? A gente só consegue manter a posição agora. É né, tipo, ganhar posição contra uma Mercedes, né, mano? Daí é impossível. Só se a gente ganhar numa freada, assim, meio que cortar curva assim. Uma curva aqui é legalizada, né? Um corte de curva que é legalizado. <risos> Vai entender aqui. Beleza, tem o DRS, mas daquele jeito, bonitão. Né? Não tem nem. nem pilha mais. A nossa pilha é de. É pilha alcalina Helvac e o dele é duração <risos> E cara, até a última volta, não tem que fazer, fiz o setor mais rápido, não sei como. Acabou a bateria, tem 4%, não consigo ver, né, porque eu, que eu já falei o porquê. Ah, mano, não dava, mano, se eu... Aí, eu até me esqueci disso, cara. Meu Deus. Beleza, eu tenho flashback pra novamente não ficar sem graça, né. Eu dei uma chance pra eles, eu vou dar uma chance pra mim também. Ué, que injustiça é essa que não posso dar chance. Tentei fazer uma curva do jeito fácil, mas você percebe assim que já não tá daquele jeito o período, né? Ah, beleza, segundo lugar, tá ótimo. Sim, você conseguiu o pódio, foi uma corrida excelente. A equipe trabalhou muito duro neste fim de semana, é uma recompensa fantástica. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes, e eles certamente merecem. Cara, esse placar foi bem doido, né, mano? Olha só, Sérgio Pérez em quarto. nessa estão em quinto, né? Já largou em quinto o Daniel Ricciardo em sexto. Sexto. E quem mais aqui? Vamos averiguar. É... Nada de especial. É por aqui, né? É nesse placar aqui de cima. Mas embaixo, eu acho que tava o George, o George Russell em décimo quinto mas vamos finalizando esse vídeo por aqui eu vou tentar repetir né como eu já falei a corrida para ver se que se eu ganho mesmo mas beleza aqui né nessa semana vai ter vídeos quase do dia menos sábado e domingo né e meio dia e 15, beleza então aguardem aí porque na próxima semana provavelmente eu vou mudar um pouco dos horários <música>